A gente fez uma live há pouco tempo, eu, nessa live eu falei muito de uma água termal que eu usava bastante e usava até nas minhas filhas E acabou que algumas pessoas me pediram e eu não tinha nem a fotinho pra mandar dela E aí acabei encomendando e chegou agora aqui E eu queria mostrar pra vocês porque eu gosto muito de verdade mesmo, assim eu, eu não faço propaganda de nada, mas essa água é uma água diferenciada, assim Ela é uma água que tem uma concentração altíssima de zinco e o zinco e, e é importante para várias funções assim na nossa pele então assim para que que o zinco é bom o zinco é bom para um monte de, de coisas assim mas por exemplo aquilo que eu já citei né a queimadura é, um machucado na pele Acne, controlar, controlar a oleosidade da pele O zinco ajuda muito o zinco De melhorar algum machucado Ou alguma dermatite na pele Uma queimadura é, eu, Assim, lá em casa eu uso pra tudo Caiu, a água já vem lá, vem a mão mãe, Com a água termal na mão, porque eu uso pra tudo mesmo é, Se elas estão com algum queimou Machucou, pós sol Até no cabelinho de manhã quando acorda Eu quero pentear, eu coloco um pouquinho de água termal E essa, a composição dessa água termal Ela é bem diferenciada na verdade, não existe nenhuma... É... Então, ela é diferenciada por isso, né? Porque a concentração de zinco é muito alta. Isso que algumas pessoas me perguntaram. E ele não é adicionado na água. A água que sai da fonte natural está aqui dentro. Então, ele não é colocado o zinco depois que nem tem uma outra marca também muito conhecida que eles adicionaram o zinco na água. Essa aqui não. Essa aqui é extraída exatamente assim da fonte. Então, eu uso no meu rosto... Eu lavo o -so rosto duas vezes por dia, depois que eu lavo eu sempre passo água termal, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre. Às vezes, tem dias que, que eu tô muito cansada, né? às vezes nem passo creme, mas a água termal eu passo sempre. E assim, ó, e ela, eu, eu tenho uma coisa muito séria com cheiro, assim, não gosto de usar coisas que não tem cheiro, por exemplo, eu gosto de coisas com cheiro bom. Então, ela tem duas fragrâncias, tem essa de amêndoas que eu nem conhecia, que eu pedi agora pra testar. E tem a de aveia, que eu já pensei que eu amo, que eu gosto muito. E, a, e tem sem fragrância também, pra quem não gosta de cheiro, tem sem fragrância. Mas essas de amêndoas eu achei o máximo, assim. Então é isso aí, né? É, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui que eu respondo inbox. É, eu vou. Eu tô tentando. Eu respondi todas as perguntas da live, todas. Eu demorei um pouquinho, porque foram várias, mas eu respondi todo mundo. É que na live realmente foi, foram muitas perguntas que eu tive depois, então eu demorei uns dias ali pra responder, mas realmente eu consegui responder todo mundo.